É, não só tem essa corrupção direta E completamente na cara como é, como é esse Senão a indireta Que é aquelas empresas Que, é, que apoiaram A eleição daquele, daquele candidato Elas, vamos dizer Mesmo que seja na, na condição de classe Empresarial, recebem Políticas em, gera, em geral Entendeu? Um pouco mais De, de, de olhar com, com, com mais cuidado Não é não necessariamente Vai ganhar um dinheiro ali em cima mas em política mesmo. Então, na hora de aprovar uma coisa ou outra, não, aqui, aqui eu tenho que, que aliviar aqui para a classe empresarial. E geralmente alivia muito, né? não é pouco não. No caso, claro, não são pessoas, seja, elas têm desejos, então, têm interesses econômicos. Exato, exato. É, exatamente. É só, é só isso, A classe empresarial. É, é simplesmente priorizar a economia. Né? Quando é, é a, aquele pessoal, a, a, aquele grupo é o que te dá a sustentação do poder, eu devolvo para eles. Também em reforma de política. Quando as políticas para pessoas pobres e miseráveis que não, não vão lhe dar nada, em, ao, ao contrário, somente voto, não, mas não vão lhe dar nenhum benefício, aí fica em segundo plano, mas aquilo ali me dá um benefício direto, uma e outra vez, sistematicamente, que é, como, que é o que acontece.